Fala, jogador! Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? É, hoje a gente vai falar aqui a respeito do Project Eve, jogo que mostrou as caras aí durante lá o showcase da Playstation na última quinta-feira, dia 9. Bom, galera, o gameplay vai estar tá rolando aí ao fundo, foi um gameplay muito insano. Esse jogo aqui é um jogo coreano, que vai estar sendo desenvolvido aí pela Shift Up, a empresa aí coreana que está fazendo o jogo Project Eve. Esse jogo ele é especialmente aí inspirado em Near Automata, ou Bayonetta, Devil May Cry, você vai conseguir perceber várias coisas relacionadas, né? o jogo causou certo é, tipo de divisão entre a galera porque a empresa Shift Up, ela é uma empresa que veio do mobile e ela só produziu aí aqui dois jogos uh, para o mobile um chamado Nick the Goddess the Gores of Victory, né, e outro chamado Destiny child esse, esses dois jogos aqui galera se você pegar uma gameplayzinha aí no YouTube para dar uma olhada são jogos que tem o mesmo apelo sexual por parte das personagens femininas que a própria Eve tem né então esse esse apelo sexual utilizado pela empresa aí causou uma certa divisão na galera, o pessoal falando que é sexista, machista, sei lá É tudo, todos esses istas aí que a galera inventa, né? Eu acho que não é nem bom nem ruim, é uma decisão da empresa Se você concorda, você consome o produto Se você não concorda, você não consome É simples assim Assim como muita coisa na vida é simples assim E as pessoas insistem em dificultar, em colocar temas que não venham ao caso Falando sobre o jogo em si, aquilo que a gente conseguiu uh, extrair é que é um jogo que está sendo muito bem feito, ele tem cara de AAA, isso é uma coisa é, louvável, porque se a gente pensar uh, uma empresa saindo de jogos mobile simples, eles tinham sim uma, uma arte visual interessante, uh, que faz parte da escolha da empresa mas são jogos bem simplórios, né, do ponto de vista técnico e de que realmente não é, não chega a ser um triple A, nem um, um jogo indie, assim, eram mais joguinhos de cartas, joguinhos uh, beaten up com tiro, né, então esse, esse, a gente realmente se impressiona ao ver o salto que eles conseguiram dar em relação a, ao desenvolvimento deles, né. Então a gente consegue perceber isso, a, a, a protagonista vai ser a grande é, estrela né, do, do jogo. O, o diretor ele já disse aí, o nome dele é Rin Tai, não sei pronunciar, né. mas ele falou aí que, que ela vai ter vários uh, golpes diferentes, esquivas, contra-ataques... Uh, coisas precisas né armamento tem uma série de coisas que ainda não foi revelado que vão estar dentro do do, do jogo e que vão extrair aí o máximo lá do dual sense do playstation 5 o que eu acho uma bela de uma bobagem acho que isso não não, não tem nada de especial não o controle é controle aí para mim para esse tipo de jogo o controle do Xbox ainda é melhor é, então vai ter é isso aí e o que eu consegui visualizar também é que a gente tem ali uh, alguns inimigos na tela que são até interessantes né uh, do ponto do ponto de vista ocidental aqui se a gente for pensar eu esperava algo um pouco mais bizarro vindo aí da do Oriente que é justamente a crítica que eu vou entrar agora. Uh, esses jogos, essa, essa onda de jogos vindos lá do Oriente para cá, para o Ocidente, no meu ponto de vista, o grande trunfo que eles têm é narrativa, é história, né? é as, a, a maneira de pensar oriental. Então eles têm um folclore muito vasto, extremamente vasto, e como a gente viu lá no Black Mic, Wukong, né? Ali é, uma, é um gostinho do que a gente tem, de, todo, de toda a cultura e folclore que a gente encontra aí lá no Oriente. Quando eu falo Oriente, estou é, me referindo ali Japão, China, né? Coreia, esses países que compõem ali é, a galerinha do olho puxado. Então, quando a gente nota esse jogo, ele me pareceu um tanto quanto genérico, né? Do ponto de vista de história, ele é bem simples, né? Até agora, o que a gente tem de informações é que a Eve, ela vai ser a grande responsável por fazer um limpo aí no, no planeta, né? A gente está lá no espaço e a gente vai adentrar a Terra que está devastada e a nosso objetivo aí seria reconquistar, ela expulsando uh, os N natives, né? São aí esses invasores esquisitos, ali, aqueles monstros, né? Que a gente consegue visualizar. Para mim, me parece uma história ocidental comum, né, de invasão alienígena a invasão. Não sei como que eles vão é, aprofundar essa história ou do ponto de vista da invasão alienígena ou do próprio ponto de vista da criação da Ive Mas ao meu parecer, me pareceu um jogo totalmente ocidental uh, e que pra gente é algo... Uh, normal, eu diria Então me pareceu muito genérico Apesar de ter sim Muitas coisas interessantes Especialmente no que diz respeito Ao combate No início eu parecia que ia ser um hack and slash Muito exagerado Mas a gente ainda consegue perceber Que tem ali várias características Até de Dark Souls uh, né? Que a gente é, Gosta de ver né? Não é aquela coisa exagerada Demais mas também não é aquela coisa lenta demais então a gente vê ali uma movimentação em um sistema de combate preciso é impactante que a gente consegue perceber o golpe e que realmente é a gente vê que o inimigo está sofrendo né quando a gente desfere o golpe nele isso é muito interessante é bem diferente daqueles Hack and Slash que a gente só fica batendo E nada acontece com o inimigo O inimigo só movimenta, movimenta Mas você não consegue sentir a força do impacto E aqui a gente está vendo isso né? Mesmo sendo aí Um Hack and Slash bem frenético Bem intenso A gente consegue visualizar uma, um, um estilo de combate é, Muito interessante Mas Fica essa Essa visão aí de que é um jogo, até o momento, né? até o que a gente viu, um tanto quanto genérico. E a gente poderia ter várias coisas ah, interessantes vindas lá da Coreia para eles colocarem aí né? coisas relacionadas à cultura deles, a, a, talvez a, a própria mitologia com as quais eles acreditam, ou aquilo que a, a sobre deuses que eles acreditam, não sei, né? Como que isso vai se, se colocar? Porém, uh, acho que eles estão aí perdendo a oportunidade de realmente colocar um, um sentido diferente nessa narrativa e transformar realmente em um jogo coreano. À primeira vista, parece que é um jogo simplesmente ocidental. Beleza? Bom, é isso que eu queria falar. Me parece um jogo bom de qualquer forma, né? Não... Num... Não vi coisas assim muito ruins dentro da, da gameplay que a gente viu. Não tem nenhuma data de lançamento ainda. Mas me pareceu somente genérico. A gente não, não muda o fato de que o jogo possa ser um jogo excelente. E a gente espera realmente que venha um jogo excelente aí. Talvez até uma nova franquia de uma nova baioneta, vamos dizer assim, né? Que tá faltando a Nintendo aí colocar... No mercado, e aí abriu essa brecha. Bom, então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam a respeito desse jogo. Não precisa falar a respeito da sexualidade exagerada ah, da, da personagem, galera, porque esse assunto é irrelevante do ponto de vista ah, de gameplay aqui. Ah, o que importa pra gente são outras coisas, como eu já falei em outros vídeos. Beleza? Se gostou, deixa o seu like para me ajudar aqui, se inscreve no canal, você vai estar ajudando muito no meu crescimento dentro da plataforma e assim vai possibilitar que eu traga mais vídeos para vocês nesse formato que eu gosto, acho mais simples de falar com você, beleza? Um grande abraço e até mais!